Aí ficou o, seu, o vizinho do lado com uma janela, olhando pra você do lado do outro espaço dormir <risos> Aí a gente falou, ah, vamos pensar na estrutura, né? em todo o ecossistema e tudo uh -huh. tá. E a gente falou, cara, ela é arborizada, vamos apontar pra lá. Uh -huh. Se virar um prédio um dia, a gente pergou. Pergou. Né? Tá... <risos> aí você <risos> sobe um muro verde mais alto. Mais alto. <risos> a fachada ali, ó. Tá vendo que parece que é cimento? Não é cimento. É a placa de gesso com fibra de vidro, né? A Glass Rock X da Placo, com o Base Coat, né? O Base Coat é o sistema com a tela de cobertura de fibra de vidro, né? Mais uma argamassa flexível. Qualquer argamassa? Não. É argamassa para sistema Base Coat, gente. Tem gente que quer botar a argamassa em fachada de steel frame e acha que tá tudo bem. Não pode. Vocês têm que usar a argamassa especial para a placa que você tá utilizando. Então, por exemplo, se fosse utilizar a cimentícia, né, da Placo, e fosse fazer o sistema Nextera, você tem que usar o Base Coat do sistema Nextera. Porque o Base Coat do Nextera é diferente do Base Coat para Glass Rock X. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem gente que quer misturar os sistemas, mas só que não pode. Então, então, não sei se a gente vai acertar ou não, né? mas a é. das crianças. E aí vai ser bom também. Legal. Então... bem bacana. Os banheiros todos querem janelões, né, que vai ficar a, uh -huh. a, a, a aqui pra cima também, vai ser com aquela dedo também. Ah, tá. Então o que que acontece? Tem muita gente que quer mestrar os dois sistemas, quer pegar o, o Nextera e botar na Glass Rock, quer pegar o Base Coat e botar na Cementícia, só que não pode, quando você faz isso, você gera patologia, dá problema na sobra, você acaba perdendo a garantia, porque são diversos detalhes que a gente precisa tomar cuidado. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui um detalhe de quina, que isso é importante, tem muita gente Esquece, vem cá. Então, ó, aqui a gente tem a fachada externa, né? Com a glass rock. Aqui a gente já tem a nossa pingadeira. É um perfil de PVC que ajuda na parte da água. Então, são pequenos detalhes que, quando você coloca certinho, aumentam o tempo de vida útil de uma obra absurdamente. Então, e todo esse procedimento faz diferença. Por exemplo, aqui a gente tem um base coat. Isso aqui é pintura. Não, isso é primer que a gente passa para receber a textura depois. Você tem que ter um primer, a base preparadora, selador, varia de nome para fabricante para fabricante, mas a gente tem que seguir os procedimentos, inclusive tempo de secagem. Tempo de secagem também é algo fundamental. Tem muita gente que não respeita o tempo de secagem e tem problema depois nos acabamentos. Mas vamos continuar olhando. Vamos lá, Kai. E essa faixa externa, essa gente é documentou, Foi feita toda no balancinho do no pavimento. Foi feita toda no balancinho? A gente tinha ideia de, falando que você tá, pegando o gancho que você estava tá falando, uhum. fazer a base coat e pintar na sequência. Só que tinha a tempo, tempo de secagem, seu caso, só que tinha é. dias, que duas horas. Isso ia travar todo o nosso, nosso programa, a nossa fachada aqui uhum. durou aí de balancinho uns 15 dias, uhum. ia durar de 45, aí a gente, eu vou pintar depois. Pois Por é, conta da cura. não, mas o, a cura é fundamental para não dar problema depois, a cura é fundamental mesmo. E a placa performa, gente, eu tô adorando que tem placa performance em tudo. Então, ó, esse é um detalhe importante, quando você for fazer o acabamento do drywall, a fita de papel ela tem que ser micro perfurada. Você tá vendo que essa daqui tem umas bolinhas passando? Não é porque ela tá gasta, não. É porque o que que acontece? Ela tem micro furinhos que deixa a massa que tá por detrás da fita secar. Se ela não tem esses micro furos, o que acontece? A massa que tá atrás, ela não seca e depois de um tempo a fita começa a descolar. Ou a dar bolha na fita. E aí, filho, tu arranca tudo e tem que fazer o acabamento todo de novo. É um inferno. Esse negócio de usar os materiais certos na né? etapa é certa, aqui ó. Aqui dá pra ver bem os, os furinhos, tá vendo? Aqui dá pra ver bem os furinhos. Isso faz total diferença no seu resultado. Então, você vê, são pequenos detalhes que a gente tem que seguir os manuais, as normas, os procedimentos. E a grande maioria dos fabricantes, né? Tipo a Placo, tipo a Brasilite, tipo a Isover, tipo a Quartzolite, tem muito manual bom lá no site deles, gratuito. Você pega, é só seguir, né? E, por exemplo, essa obra toda feita com Sangoban. Você vê, a Sangoban veio aqui três meses fazer a visita técnica. Não é todo fabricante que faz assim, não, viu? Só faz. Consultar com um sofá com um TV, um escritório, vai ter um barril ali, vai correndo não vai ter um barril não, aqui vai ter, aqui Agora é muito legal a gente ver as instalações passando entre as três né? isso na compatibilização é que a maioria da... Dos escritórios dia. não estão acostumados. Aqui, esses, alguns canos desses são para aquecimento da piscina, que vai ah, ser solar. Ah, entendi. Ah, E aí fica tá. nessa parte aqui, nessa laje aqui. Uh -huh. Aham. Só que isso não tinha sido projetado para o pessoal de, de projeto. A gente teve que ter, foi uma coisa, uma edição sem projeto, né? Então, uh -huh. Aham. Mas deu certo. É aquele negócio que ali, né, vai do jeitinho. Vai, vai. E esse detalhe aí é legal, viu? Que eles botaram a manta entre o aço e o até batendo assim em cima que não tinha risco não, mas quando tem o um furo no perfil, né, tem que botar alguma proteção, que às vezes com trepidação ah, é. Eu te Eu não... é. tem que tem que dar essa Porque proteção para não é dar proteção. De... É e... Mas o que é bom no futuro, leva? Vamos supor, ah, deu um problema no tubo, vazou. Cara, abrir o forro e consertar isso é muito fácil. É muito, muito fácil. Não, isso é uma vantagem, não é? a, gente, a gente enxerga de... De... de em, relação a, em relação a... Exatamente. Então essa parte de instalação, acho que facilita muito né, sim, sim. mesmo. Isso é um pouquinho de dificuldade na hora de fixar, pontos. Ah, de te... fixar. Ah, mas aí tem braçadeira... Ah, depois você pegou o jeito também, e resolveu. Depois você pegou o jeito e resolveu. Mas no início tiver muita dúvida. Fixar e cortar. Aqui. Pronto. Ah, é cortar é complicado. Ah, depois... Porque o pessoal tá acostumado a sair rasgando a alvenarinha, né? E no estúdio ah, não dá pra gente depois... sair rasgando. Depois. Ah, aí... Não corta aqui, importa aqui. A gente conseguiu resolver. Se eu tivesse tido uma equipe de instalação que já tivesse mais experiência, acho que a gente teria passado menos problemas, mas também foi tudo nada, assim. É. Né? E teria problema também. <risos> <risos> e falei? aqui vai ser o quê? O banheiro. O banheiro. E o banheiro. Perfeito. Legal também, e aqui também. em cima tá com o USB porque é laje. Também é laje, É na tem laje. E telhado. Tem telhado. Botou laje um e telhado. telhado. É misto. Ah, fez um misto. Bacana. É exatamente igual esse. Igual esse. o que nivelante aqui. Ah, é a melhor coisa. É, foi rapidinho, né? Foi um dia. Foi Nossa, é muito prático, porque é só de fazer o contrapiso. Depois é passa, é. de passar o negócio rafiando. Nossa! Conseguiu fazer. Foi um, um, um dia, dia né? Um dia. Os dois, né? Aí em cima não deu uma fissura. Mentira! Que então, é um pano liso, né? Aqui é um deu porque pano Porque você tem realmente daria, né? É uhum. É natural. Não, mas é, natural. é um... Depende é, não é estrutural. Não Com aquelas fibras, né? Fibra. Excelente, excelente. Então, é, é bom que fica mais leve e mais resistente. Fica mais leve é. também. Então essa parte aqui vai ser toda preta, tá vendo? Essa, essa, essa, essa aqui... Essa cima, faixa vai as... ser toda preta. Isso essa ali também. E passando pela varanda também. Então legal. Nesse uhum, uhum, Ó, então, olha que legal. A gente tem as instalações passando, né? Os conduítes. E pra prender o conduíte, esse fitilho daqui, gente, de boa, você pode prender com arame também. Você vê que em alguns lugares eles prenderam com arame. As duas formas funcionam, tá? tem hum. assim, é um detalhe que é importante também. Vocês veem que eles amarraram os tubos de água. Isso aqui é tubo de água que fica aqui em cima, tem torre d'água, porque o cara tá fazendo captação de água da chuva. Vocês viram que é tudo bem sustentável, né? Então, tem os tubos de água que ele vai estar tá usando, e tubo de água você precisa amarrar, você precisa prender ele. Por que você precisa? Porque tem trepidação. E o tubo fica trepidão, trepidão, trepidando, trepidando, trepidando... Pode ser que isso depois, no futuro, dê problema nas conexões, né? E dê problema de vazamento. Então esse cuidado de você amarrar a sua tubulação quando tá passando no meio do perfil, botar aquele protetorzinho de perfil, é fundamental pra no futuro você não dar problema. Mas o que eu ajustei o freio? Deu problema, a gente veio com o serrotinho aqui, pá, pá, pá, pá, cortou, acabou. Então, o que que acontece? A gente tem o pendural, né, do forro, que é o quê? Que é esse tirante metálico. Né? Que a gente prende com um parafusinho na nossa estrutura de steel frame E a gente coloca o regulador Botou o regulador, a gente encaixou o perfil canaleta Vamos ver se a gente acha algum perfil por aqui Aqui não tem, vamos dar uma olhada aqui do lado Pode sacanagem que aqui tá tudo fechado Encaixou o perfil canaleta Vamos, vamos olhar